Olá meus amigos, aqui quem vos fala é Horácio Moura, do canal Musical E eu tenho uma história para contar para vocês, né? É mais uma história, né? Das minhas músicas, né? Parece que todas elas estão dando história, né? <risos> Lá vai outra Essa música, chama Estrela É uma música que me convenceram, meus amigos, me convenceram que ela é muito boa, né? E que ela daria certinho com o Chitãozinho Chororó. Então, pessoal, eu enviei essa música, né, para e-mails, né, dos sites, né, de Chitãozinho Chororó, há muitos anos e tal, acho que uns 10 anos atrás, por aí, e eu nunca tive resposta deles, né. Mas me disseram o seguinte, olha, talvez, eles não ouviram a música, como é que eles vão gostar de uma música sem ouvir? Realmente faz sentido. Pode ser, né? Porque eu já ouvi dizer também é, que muitos cantores já deram bronca em, em seus funcionários né, de escritórios, né? Que às vezes recebiam a música, né? Mas não mostravam para eles, né? Bom, isso é um fato isolado. Agora, eu não sei se realmente Chitãozinho Chora ouviu essa música, né? Ou não, né? Não sei, realmente eu não sei a resposta. Então, eu vou mostrar essa música para vocês nesse site, né? Que, pelo menos meus amigos, aonde ao, eu canto ela, que eu gosto muito dessa música, de cantar ela no meio do pessoal, assim, né? Porque eu gosto muito, eu sou metido a compositor, sabe? Metido. Não sei se sou não, mas <risos> acho que cada um tem um sonho, né? E eu, o meu é de ser compositor. Então, essa música, realmente... Eu acho que serve, sim, para Chitãozinho Chororó. Mas isso aí vai depender deles, né? Se eles gostarem ou não, né? Isso aí é uma coisa né, casual, né? De cada um. Então eu vou mostrar para vocês a música que, que o pessoal disse que serviria muito para Chitãozinho Chororó, né? Que é a cara deles, né? Vamos ver se é mesmo, realmente? E se vocês acharem que essa música serve para Chitãozinho Chororó, que é do estilo deles e tal que eles cantando essa música faria sucesso. Vocês falem aqui, ó, né? Digo alguma coisa aqui no YouTube aqui, nos comentários, né? Dê um like aí também, né? Para ajudar a gente aí no canal, se inscreva no canal, por favor. Que eu vou mostrar muita coisa para vocês, não só histórias minhas, né? Mas eu vou mostrar histórias assim de que muita gente não sabe como é que a música foi criada, né? Como é que que, que aconteceu, quem criou. E, e quem é compositor, mas na realidade não é, eu vou mostrar muita coisa, viu? Então vocês. Dêem um like e se inscrevam no canal, tá ok? Olha, o nome dessa música que serviria para Chitãozinho Chororó chama Estrela. Autoria de Horácio Moura, esse que vos fala, ok, gente? Vou mostrar para vocês. Uma noite escura no céu. Ela caiu, eu vi um pedido, e será que ela viu a mesma estrela na imensidão? Será que ainda eu moro no seu pensamento? Onde eu irei procurar? Este é de iluminho, meu triste caminho Estrela, acabei de viagem Procure por ela, me aponte o rumo E ao todo mundo, meu Deus, eu te peço, me tire daqui Se eu não encontrar Para lhe amar oh, oh, oh, oh, oh, oh. numa noite escura no céu Uma estrela caída que ela viu a mesma estrela na imensidão? Será que ainda eu moro no seu pensamento? Será que ela lembra dos nossos momentos? Será que estou vivo no seu coração? Já não sei mais aonde eu irei procurar Estrela ilumine o meu triste caminho Estrela, cadente viagem, procure por ela Me aponte o rumo da sua janela Me mostre do céu onde é que ela está O amor que eu sinto é maior que o universo E ao é dono do mundo, meu Deus, eu te peço Me tire daqui, se eu não encontrar Para lhe amar oh, Para lhe amar É isso aí, pessoal. Um abraço. Ok, obrigado.